Oi! Construções em ferro e cimento. Vamos dar uma olhada geral no, no que tem até o momento. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Ok, o vídeo de hoje começa mostrando a bancadinha, a deposição ali do, dos sedimentos com água um pouco mais amarelada. E, e aí eu levanto algumas hipóteses, mas esqueci talvez da, da principal. Eu, todo dia cedo eu faço café e eu jogo o pó do café ali na, no sistema, é, então o pó do, do café pode estar tá contribuindo também ou talvez até seja o fator principal desse amarelo na, na água ou de, dessa deposição, mas eu ainda acho que é, sentindo o cheiro, tem o cheiro do, de, de óxido, mas seja como for precisaria fazer análise para ver isso. A partir daí a gente faz uma visita no, hoje é um laguinho, mas vai ser o, o brejinho. Estou esperando ainda as pedras chegarem. É, eu estou falando passada, né? É, já passou, as pedras já estão lá, já está já feito, mas é, é uma sequência. Então, é, vão entender, mostrar o caminho das águas, os filtros biológicos, o laguinho, o, o corguinho. Aquele vaso de ferro cimento que eu fiz já está instalado. Passa pelo corguinho, depois da bancada, que já está aqui atrás. Ó, da bancada desce, vai para um filtro onde junta com o corguinho e dali vai, vai seguir o sistema. A gente vai, vai acompanhar isso. E vamos ver também um negócio super importante que tem que fazer né, e, e, e que eu estou mostrando ali. Eu enchi o laguinho e a partir daí interrompi a chegada de efluente nesse laguinho que vai ser o brejinho, e fiz umas marcações no nível do laguinho, porque eu estou fazendo o teste de estanqueidade, eu quero saber se está tendo algum vazamento antes de eu colocar o sistema todo para funcionar. E descobri que tem algum vazamento que eu não sei aonde. Mas aí eu estou esperando alguns dias para baixar e cada dia eu marco, e aí eu vou vendo que chega no momento em que o efluente para de vazar. Naquele nível, eu sei que está acontecendo o vazamento. Vou esperar acontecer isso para esvaziar o laguinho e dar uma reformada nele. A gente percebe uma cor mais amarelada nesse efluente. E percebe também que houve a deposição de sedimento. Olha só, uma passada só da água e já teve deposição aqui de, de, desse sedimento amarelo. O que me leva a conjecturar de que aqui nós estamos com óxido de ferro. O né? solo avermelhado, ele apresenta muito ferro. Os solos brasileiros apresentam muito ferro. E essa cor avermelhada é dada pelo óxido de ferro. Numa quantidade menor, ou no caso, a, a formação de goetita ou óxido de, de manganês, vai dar uma cor amarelada, mas aqui está meio amarelo, meio avermelhado. Então, isso daqui pode ser óxido de ferro que está sendo trazido aqui do, do nosso sistema, ou eventualmente ácidos úmicos, na matéria orgânica de, dissolvida, será? Vamos ver o... Olha, tem um odor meio ferroso essa água. Um odor assim de... Aquelas minas de, de, de brejo, água brejosa, ferruginosa. Bem, precisaria fazer uma análise para ver o que a gente tem aqui. Mas em todo caso... Ah, legal, legal! Olha só, na saída dos laguinhos, fica ainda mais claro essa deposição. O que será isso? Será ferro, manganês... Será o enxofre em sua forma elementar? Quase tudo no nível. A água do brejinho já está chegando. E olha que legal. A água acima do, do nível um pouco. A tensão superficial da água, né? Ela já está descendo, vai encher e depois a sequência dela vai ser passar por aqui tudo. Mas vamos voltar e ver o que hoje é o laguinho, mas que não vai ser laguinho, né? Vai ser o brajinho. Vamos acompanhar os níveis. Olha aqui tá no nível. Tá saindo água. Ah, tá, tá tudo legal, viu? Essa daqui é a saída para o outro sistema. E por aqui, o efluente já pré-tratado vai passar e vai descer para a parte de baixo, onde era o antigo lago. Legal. Tudo funcionando bem. Nesse mesmo nível nós vamos ter a água vindo para essa piscininha que vai ser dos passarinhos. Essas plantas estão aqui, tudo copo de leite vai sair, né? ela está aqui para não perder. Aqui está no nível e que está jogando para a parte de lá. Vamos voltar para a gente acompanhar. Então, dos filtros, tá descendo, sobe, vai sair. Aquele caninho ali tá no nível, vai descer para cá, no mesmo nível, vai para piscininha. E no que descer para cá, vai cair naquele vaso. Ali eu estou preparando a junção dos dois. Vai descer por aqui, que vai ser um corguinho. E vai descer aqui nesse pedaço que já estou aprontando ele. Por aquele caninho vai chegar o efluente que vem desse outro lado e assim a gente vai integrando todo todos os sistemas nosso sisteminha já está funcionando legal por aqui vai sendo drenada o drenado efluente e olha só que bacana ele está funcionando também como uma espécie de aerador venturi Como tem a abertura aqui na parte de cima, o efluente que chega e é drenado, é drenado também um pouco de oxigênio, um pouco de ar, né? Que vai sair aqui embaixo. Vamos ver se dá para a gente perceber. O que vai ajudar também no tratamento do, do efluente. Ok, aqui nós estamos experimentando, vendo a, a questão da drenagem do efluente e também se está tendo algum ponto de, de ruptura, né? eu estou vendo aqui vou ter que consertar uma falhazinho que isso aqui pode drenar eu não sei como é que tá por baixo mas eu volto aqui e coloco um pouco mais eu vou deixar no nível marcando esse nível aqui e daqui um tempo eu volto para ver se esse nível baixou o nosso laguinho que vai ser na verdade, o brejinho, ele tem perdido água por infiltração. É relativamente pouco, mas nesse nível aqui, que é o nível de transbordo, de um dia para o outro, ele perdeu bem água. Depois menos, menos e hoje um pouquinhozinho só. O que me indica que o problema de infiltração está mais ou menos nessa região aqui, onde a água parou de infiltrar. Eu vou acabar esvaziando o laguinho. E aí isso é, é o que a gente tem que fazer na, no, nos sistemas. Fez o sistema, enche para ver se está tendo algum vazamento. Então, você imagina, por exemplo, a BET a TEVAP que, que você faz, ou a fossa séptica, né, ou o biodigestor que você construa e que você não tem esse cuidado de, de verificar, se está tendo vazamento, infiltração, é, é isso que acaba acontecendo. Você pode estar tá fazendo um sistema achando que está tudo certo, e não é bem assim a história. Legal? Não é algo preocupante isso aqui. Mas é legal a gente saber que mesmo com todos os cuidados, isso pode acontecer. E acontece não é só com o sistema domiciliar. Dá para a gente imaginar que isso acontece em qualquer sistema construído do outro lado aqui está bem impermeabilizado não tive perda de fluente ontem aqui no no corguinho eu preenchi com água também não o solo aqui está mais úmido, percebe? Alguma coisa de infiltração teve, mas muito pouco. Eu vou verificar isso também. E esse vaso aqui, ele está deixando passar um pouco de água. Como é que a gente resolve isso? Eu posso impermeabilizar ele com uma nata de cimento. Eu vou fazendo e vou mostrando. E desse outro lado aqui, eu já comecei a colocar algumas plantas. Nesse ponto, olha o um vazamentozinho acontecendo ali, nesse pedacinho aqui, alguma fissura está permitindo esse efluente passar. Hoje ainda eu puxo um pouco essa areia, coloco nova massa de cimento e tá resolvido. No restante é tudo sequinho, não tem vazamento. Pois então é isso. Se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com o pessoal. E compartilhar é importante, porque tem um monte de gente querendo fazer um punhar de coisas e não sabe como fazer, ou, ou não tem um incentivo para fazer. Né? Faça a sua contribuição. Quer salvar o mundo? Quer salvar o planeta? Começa por você, começa na sua casa. Esparrama as ideias do como faz. Né? Você já está ajudando muito. Legal?